Tudo bem? Quanto tempo nós não falamos, você desapareceu, você não manda mais notícias, não curte mais meus links. Eu fico aqui pra saber que eu considero você uma amiga legal, né? E aparece aí, manda um vídeo pra mim aí. E como é que tá as coisas aí em Goiás? Você não vem mais pra São Paulo? Ó, oh, Verata, eu considero você uma amiga real, hein? Até mais, tchau, tchau.